Que lenda, né, Thaís? Muito sinistro, né, Thiago? Quando a gente veio de madrugada aqui, a gente passou meio apurado. Passamos apurado. Pessoal, é um local muito longe da onde a gente mora e não tem muito, assim, nada perto, assim, né, nada. Thaís? Nada. A gente passou até num vizinho que é o mais perto que tem, que eu acho que fica uns um 6 km daqui, né, Thaís? Uhum. E a gente estava conversando com ele e ele até nos falou que essa semana mais um homem acabou tirando a própria vida aqui nessa ponte. É muita gente que vem para poder tirar a vida nesse local, o pessoal que tem depressão vem para cá. Oh, começou a tá isso. Começou. O pessoal que tem depressão vem aqui para tirar a vida. E uma das histórias mais famosas desta ponte é de um policial. Esse policial acabou matando a mulher dele e o melhor amigo dele, porque descobriu que eles estavam traindo ele. E assim que ele matou os dois, ele veio aqui para a ponte para poder tirar sua própria vida. E disse que no dia que ele veio para poder tirar a vida, tinha um pescador lá embaixo e viu tudo o que aconteceu. Diz que na hora que ele foi para poder pular, para poder tirar sua vida, ele se arrependeu, tentou se segurar e começou a gritar por socorro. Só que não teve jeito, ele acabou caindo e acabou falecendo. E o mais sinistro de tudo essa lenda dessa dessa ponte é que animais que passam aqui no local eles pulam. Chega no meio da ponte eles pulam. Cachorro, gato, cavalo, qualquer animal que chega no meio da ponte tira a própria vida, pula lá embaixo. Que negócio estranho ainda tem. Muito aí. estranho, Thiago. Não sei se tem um certo dia, uma certa hora para isso estar tá acontecendo, mas que é um lugar que tem mistério tem. Tem. E no dia que a gente veio para fazer a investigação sobrenatural a gente conseguiu captar pela câmera esse policial revivendo a morte. A gente escutou um grito muito, Vé, só de lembrar daquele grito me chega a me arrepiar, como se ele estivesse caindo e escutando barulho na água, Pau! como se estivesse pulando naquele momento, né, Thaís? Sim. Foi muito. Era... Muito. Foi muito apavoramento. Cara, apavoramento demais. A gente fez a comunicação com ele, cara. Foi foi um vídeo muito tenso e muitos de vocês pediram para a gente estar voltando aqui. E a gente nunca tinha vindo aqui, né, Thiago? Nem de dia, nós né, tinha passado aqui. Não. Primeira vez que nós veio foi aquele dia já de noite E agora a gente voltou aqui de dia para mostrar para vocês A nossa maior intenção no nosso canal Tiago Furacão É de captar aparições, manifestações, algo sobrenatural pela câmera Algumas pessoas falam que a gente vai nos locais para poder perturbar os espíritos A nossa intenção não é perturbar e sim tentar ajudar de alguma forma Tentar descobrir a história daquele espírito, o porquê que ele está ali é, se ele pedir uma oração, a gente faz oração. A gente se sempre ele... oferece, né, Tiago? A Chiara? gente sempre oferece. Só que a gente só pode fazer a oração se o Espírito aceitar. E se ele pede alguma coisa a gente tenta fazer né Thaís? Sim. Muitos espíritos já pediu pra gente vela, outros já pediram objetos, teve até a loira da estrada que nos pediu uma cadeira que foi algo impressionante, né Thaís? Sim. Esses espíritos que estão vagando nos locais, em estrada em casa, eles estão esperando o julgamento de Deus, todos nós temos um livro da vida, que a gente vamos ser julgado no dia do nosso julgamento por Deus, tudo que a gente faz aqui na terra é marcado nesse livro da vida, que vai ser usado. No dia do nosso julgamento é, quando Todo mundo quando a gente nasce Deus tem um propósito na vida de cada um né? Sim. E quando acaba tirando a sua vida Outra pessoa cometendo um crime Cometendo um pecado Deus vai julgar você, você né? nós Sim. Por isso, esses atos que a gente está fazendo Então sempre após a morte Vai ter o seu julgamento Nós ser humanos não temos o poder de salvar Um espírito que está aqui na terra Mandar ele para o céu esses espíritos, eles têm que esperar o julgamento. Na hora que Deus for fazer o julgamento deles, Deus vai vir e vai resgatar. Somente Deus. A, somente Deus. Não sou eu que tenho o poder de mandar um espírito daqui para o céu. E nem sabemos se todos os espíritos vão para lá, né? O Sim. Deus que vai encaminhar um espírito. Ele vai passar pela lei de Deus e o Deus vai julgar ele vai saber para onde enviar ele. Quem acredita em Deus, quem tem fé em Deus... Quem sabe da palavra de Deus, que é a Bíblia, sabe o que eu estou falando e sabe que isso está na Bíblia. Que eu não tenho o poder de enviar nenhum espírito para Deus, para o céu. A gente pode fazer uma oração para ele, se ele estiver aqui, né Thaís? Sim. Mas não que a gente vai enviar um espírito para o céu. Isso está na Bíblia pessoal, mas a nossa intenção é hoje mostrar o local para vocês e a gente está com um equipamento novo que é o nosso drone. A gente adquiriu um drone, estou muito feliz, é a primeira vez que a gente vai estar usando o drone aqui no canal né Thaís? Isso. Um equipamento muito caro, a gente juntou um dinheiro aí para poder comprar, compramos um, um drone já bom para melhorar a qualidade do canal as filmagens tentar filmar que nem hoje vai ser perfeita essa filmagem aqui na mostrando tudo né Thaís a gente espera que vocês gostem pessoal porque a gente tá muito feliz dessa conquista aí para o canal é isso aí. a gente tá cada vez mais evoluindo e sempre pensando em, em investir no canal é isso aí galera então eu já peço para você deixar o like se inscreve no canal e vamos ver o drone vamos mostrar como que é o local tudo certinho para vocês Bora lá Thaís vamos lá embora então para mais uma exploração Ai, oh, meu Deus! Uau! Tá gravando, Thiago, a tela? Vamos, vamos ali mais perto da, da ponte? Vamos. Olha lá, pessoal. Tá em cima da ponte. Thiago, toma cuidado, pelo amor de Deus. Pessoal, eu tenho certeza que a filmagem hoje não vai ficar daquelas, né, Thiago? Que nós não vamos arriscar muito. É. Vou tentar descer um pouco aqui. Ó, tem o um fio é, aí. É, cuidado com o fio. Ó, pessoal, tem... Vou mostrar lá, amor, por causa do vento aqui. Ah. Dá pra ver o drone aqui, ó. Tô prendendo ainda, galera por causa do vento aqui pessoal vamos punhar ela aqui no meio do rio Janeiro, ali pra ver Ai, aqui tá tão seguro do <risos> Thiago do céu Aí tá pegando nós dá pra ver aí nós? Dá, ó Olha lá nós lá Cadê? Uhul! Olha é. como que é Thaís. Tem os pescadores Tem uns aí. Tem os pescadores? É? Consegue virar ele pra lá? Vamos ver se é eu consigo Olha, hum. ele vai virando, pessoal. Que legal, cara. Gente, Thiago, não parece um brinquedo de criança que a gente nunca é. pode ter. Vou tentar descer um pouco mais. E filmar aqui. Olha. Deve estar tá ficando uma filmagem bem legal. Não isso profissional, é. porque a gente não sabe mexer, né? Mas deve estar tá ficando primeira experiência. Olha lá, que da hora, tá Cuidado, isso? Cuidado, amor. Nossa, gente, a filmagem aqui tá muito bonita, o rio. Olha. Ele tá baixando. Vamos erguer ela um pouco pra gente ver. Ainda é dá um, um giro 360. Cadê, amor? Não tô vendo mais. Ah, tá Cadê? lá em cima. É. Ai, que susto. Olha lá, tá virando, tá vendo? Aham. Uhum. Sobe a câmera dele. Uhul! É bonito demais, Thiago. Eu, te, eu vou tentar descer até lá, meio perto. Lá é muito perigoso, amor. Não Nossa. pode perder o drone, amor. Primeira vez que nós tá voando, meu deus do céu, caro, galera, deus me livre. Gente, é um investimento que a gente quis fazer. Faz bastante tempo que a gente tá querendo, né, Thiago? Faz, acho que é melhor eu trocar de lado, amor, por causa do vento ficar desse lado. Tô tão empolgado que eu nem sei se eu tô filmando certo sua cabeça. Então, eu também tô empolgado, cara. Eu tenho medo de derrubar ele. Vem vindo com ele pra cá, filmando a gente tá. agora. Amor, você abaixou demais, amor. Ele vai abaixando sozinho. Amor, você tá indo pra mato? Vocês aprendendo, meu. Tá pegando nós aí? Tá. Agora tá. Carol, essa ponte é muito alta, não é, Thaís? Muito alta. Aqui na filmagem o pessoal não tem noção, acho que com o drone agora, Thiago, eles vão ter mais noção da altura aqui. Vai. Vou tentar subir ali só pro pessoal ver a distância que nós estamos. Olha, cara, olha aqui, Thaís. Nossa, Thiago. Não, mas tá baixo ali. Ele sobe, ele sobe bem altão ainda. Vamos virando, só pra Nossa. galera ver, ó. Tá muito alto, pessoal. Cara, que da hora, mano. Nossa, o drone vai ajudar muito a gente. Vai, sobe. cara. Olha lá o, o, o rio, Pão onde vai, tá, tá vendo? Já. Ó, do outro lado. Olha, tem uma cachoeira. Ah! Será? Tá vindo? Tem uma cachoeira lá, ó. Tem mesmo, eu não vou lá, não, cara. Não. Tenho... É muito longe pra mim. É e primeira o tempo vez. não tá legal. Se começar a chover, vir tempestade, Tiago, a gente perde o drone. Galera, a primeira vez que eu estou mexendo com o drone, então eu tô meio com medo. É muito caro sim. aí. E se você quiser andar um pouco pra cá? Vamos. Tem medo do fio, cara. Ai, tá, tem longe, passa... né? tá, tem que passar pra cima. Só não posso... Descer muito baixo ali, por causa não atrapalha eles pescarem É, né, não, então. ó, desce mais pra lá na curva, lá, ó Mas você tá indo no mato, mano Calma aí, eu tô jogando pra lá Vamos mais ali perto Olha os passarinhos É... Carol, olha que imagem bonita, né? É. De cima fica mais bonito. Eu vou tirar ainda. a thumb nossa aqui, Thaís. Vou vir mais perto, né? Um pouquinho. Opa, pra cá. Tá vendo? Eu, eu não sei nem o lado que tem que ir certo ainda. Aí deixar o vento levar ele. Tá bom, essa altura tá, tá muito longe, né? Tá muito longe, vou trazer mais perto. Olha o fio, amor. Ai, tá do gente. Eu acho bom ele ficar daqui assim, ó, que aí vai pegar mais, mais, mais ali, ó. Fica bem no meio aqui, Thaís. Faz uma, uma pose lá. Não tá lá. longe? Então, vou trazer mais perto. Vou filmar o drone daí. Tá bom? Tá bom, deixa eu só virar aqui, ó. O ângulo certo, galera. Pronto? Vai de novo. Ah. Aê! Tiago, nós estamos muito folgados Vamos descer, amor. Vamos correr muito risco claro. não. Pessoal, Sim. espero que vocês tenham gostado aí que nós adorou. Galera, vocês viu como que é essa ponte sinistra, cara? Aí aí, tá pertinho. Aí faz, é uma pose. Ai! Ah! consegue descer ele aqui ó, no chão? Vou, ver, ó. Vou tentar. Pegar aqui assim, ó. Que massa. Amor, desce ele aqui, ó. eu tô com medo. Você tem que desligar aquele negocinho dele, né? Pra ele... Não, amor. Uau! Pouso excelente, já desliga, Thiago. Não vamos correr o risco não. Não dá o medo, amor. A gente claro. sobe com medo de pegar nos fios, com medo no claro. meio de... Porque a gente já teve um, mas era bem simplesinho, né, não, Thiago? Não, era bem fraquinho, pessoal. Era... Agora esse, esse daqui, esse aqui, ele é profissional. Ele é caro pra caramba. E o outro que a gente teve, a gente perdeu ele no meio do é. mato. Esse daqui, ó, você vê, nós não conseguíamos fazer umas filmagens assim. Gente, esse daqui é profissional. É O pessoal usa em casamento, né, Thiago? A gente, é. profissional mesmo usa. Tem muitos mais. melhores que esse, Tem. claro. A gente comprou um assim que dá pra gente fazer umas filmagens legal, né, Thaís? Uhum. Galera. Essa é a ponte do suicídio, olha como que essa ponte é sinistra, né? eu acho uhum. que deu pro o pessoal ver mais ou menos como que é de deu, dia, sim, deu de noite sim. as filmagens ficou muito escuras, mas eu acho que ficou um vídeo bacana agora de dia que dá para o pessoal ver tudo, né? e dá para gente voltar um dia de noite, tá. pessoal tá. se vocês quiserem é só comentar aí, deixa nos comentários aí se vocês querem que a gente venha de noite, e deixa aí perguntas para gente fazer no Spirit Box pro policial, né, é Thaís? Isso aí, bora lá? Vamos lá, até a próxima, tamo junto, é nóis, falou, fui!